Penso que não. Eu não consumo muito e não estou gostado da forma como esta frase está a soar, porque parece aquelas entrevistas dos anos 80 e 90 que a pessoa dizia que não via televisão. E eu sempre vi muita televisão. E portanto consumo televisão, mas agora consumo com os conteúdos que eu vou procurar e que me interessam. E, portanto, não televisão, canais abertos ou mesmo às vezes cabo. Um, mas e noto que há essa perda de relevância das emissões, quiseres, tradicionais, não do instrumento, não da máquina, a máquina está lá e ela é muito utilizada, eu utilizo muito, é? eu utilizo muito. Um, mas se calhar eu, ultimamente tem tido muito pouco tempo e não faço a leitura de que estamos a criar uma geração alienada mas uh, faço essa leitura porque eu próprio noto que o meu hábito de consumo também uh, é muito é muito distinto, não é? Uh, agora para o público interessado no mundo já sempre em todas as gerações tem gente interessada esse é que tem que ser o público que essas que essas publicações não podem perder porque então perdem, de facto, a sua razão de existência. E isso eu acho que pode estar a acontecer porque eh, há modelos de imprensa ou de comunicação que ainda querem chegar a todos. E eu acho que esses todos, de facto, estão se calhar já é um público utópico de se chegar e com esses todos, provavelmente está-se a perder, vamos focalizar naqueles que efetivamente vão comprar o jornal ou que efetivamente vão comprar este conteúdo ou que estão dispostos a assinar. Porque esses existem sempre em todas as todas as idades, em todas as gerações, a gente interessada uh, e, e esses podes pode estar a perder. Não é? uh, são poucos os podcasts que eu que eu ouço de portugueses. Gosto há muitos de entrevista uh, e eu faço muitas vezes viagem a Lisboa com o Guilherme uh, e portanto tenho podcasts de entrevista que adoro e portugueses, mas de debate e de, e de discussão uh, e de discussão que não seja os factos da semana, mas que se seja discussão de temas, eu confesso que posso ser a ignorância minha, mas não, não vejo nenhum que me interesse.